Agora, quando você tem um escritório pequeno, pequeno, médio, que eu acredito que a maioria aqui, você, se você tenta abrir demais o teu escopo de trabalho, você acaba não sendo relevante, completamente relevante para ninguém, mas você é um pouquinho relevante para cada um. Então você meio que resolve, mas não é especialista. Quando você se torna um especialista em um determinado público ou um determinado problema, ali aí sim você ganha muito, e a gente já sabe disso, não precisa nem eu repetir aqui. Mas a questão é, para quem você vai vender? Então, você vai inicialmente, gente, todo mundo comigo ainda aqui? Sim, tem certeza? Sim. Então, eu tô querendo, eu tô querendo ir além de simplesmente falar para vocês como que você gera lead ou como que você usa um gatilho, porque não é a respeito disso. Então, não vamos pensar em marketing digital, marketing vendas, a gente vai pensar num processo, um processo de geração de receita para o seu escritório que faz com que você melhore o seu caixa e faz com que você com isso cresça e ocupe os espaços, ocupe os espaços. Então, como é que você gera receita no seu escritório? Conrado, ah, eu gero receita assinando contratos, legal. Como é que é o teu processo de geração de receita hoje? Pessoal, uma salva de palmas para receber o Conrado. Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Cristiano, muito obrigado pelas palavras, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E, e é engraçado que. Quando a, gente, quando a gente começa uma jornada, a gente nunca sabe exatamente onde que ela vai dar. Se vai dar em algum lugar, né? Mas se você soubesse, talvez você não começasse, né? Porque você olha e fala, não, eu vou parar lá, mas cara, eu vou ter que passar por tudo isso aqui? Nossa, não, não vou nem começar, vai demorar muito. Só que quando você está no meio da jornada, você vai, né? Porque você já está no meio, né? Você vai voltar. Não tem como, você já está no meio, não tem outra opção. A não ser continuar em frente. E é por isso que a gente consegue as coisas. Porque a natureza, né, chame de Deus, chame de natureza, de universo, etc, é sábio Que é, não vamos contar o que vai acontecer, deixa ele ir, ele vai conseguir Só que ele vai descobrir que ele é forte no meio do caminho Porque agora ele não sabe que é forte E é isso que, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a sua, a sua jornada de força Tem uma frase que é atribuída ao Johnny Depp, se eu não me engano, que é você não descobre o quão forte você é até que você precise sê-lo. Se você soubesse antes do que ia enfrentar, você não enfrentaria. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é como é que vocês potencializam a força de vocês através do crescimento do negócio de vocês. Então, a primeira coisa é: quando o Cristiano me chamou para falar para um grupo de advogados, meus pais são advogados. Então, eu entendo razoavelmente bem. Eram advogados, e aí meu pai continuou sendo advogado, minha mãe fez concurso público e foi durante muito tempo, hoje já aposentada, é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, é, eu entendo razoavelmente. primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu falo sobre receita, vendas, dinheiro, eu falo sobre clientes, eu falo sobre escalar negócios... E, e existem algumas, algumas atividades em que o, o escalar o negócio, o vender o dinheiro é quase visto como uma coisa ruim, porque é uma atividade que envolve tanto amor, medicina, advocacia, aulas, professor, já fui professor muito tempo também, envolve tanto amor que parece que quando você coloca dinheiro nessa relação, parece que suja a relação. E daí você não quer colocar dinheiro naquela coisa que você ama fazer. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa suja. Por quê? Porque dinheiro era o motivo pelo qual os nossos pais brigavam quando nós éramos crianças, a gente via aquilo. Dinheiro é o motivo pelo qual a gente não consegue, é, por exemplo, dar um presente para o nosso filho, ou então... Então, o dinheiro traz um monte de crenças e um peso desnecessário, que não precisaria ter. As pessoas matam por dinheiro. Só que o dinheiro em si... Ele não é nada. Ele é um pedaço de papel. não é nada. É um número na conta do banco. Muito, pouco, não interessa. Ele não é absolutamente nada. Ele é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta que vai potencializar aquilo que a gente é. Porque se você for uma pessoa má, o dinheiro vai potencializar a sua maldade. Se você for uma pessoa boa, o dinheiro vai potencializar a sua bondade. O dinheiro em si não é absolutamente nada. Tem uma frase que eu gosto muito, do Martin Luther King Jr., que ele falava, né? para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Eu adoro essa frase, porque muitas vezes, nós que somos pessoas boas, íntegras, honestas, estamos trabalhando, fazendo as coisas, a gente é muito tímido e a gente deixa que outras pessoas que são mais ousadas e mais façam o trabalho que a gente deveria estar fazendo. Quando eu comecei a ensinar vendas, comecei a ensinar marketing, comecei a ensinar potencialização de negócios, eu assumi o meu papel como? Tomar o lugar dos caras maus. Eu sou uma pessoa boa, eu vou tomar o lugar dos caras maus. Eu não vou deixar que eles façam o trabalho que eu poderia fazer e eu não faria por timidez. Por não, eu estou fazendo o meu trabalhinho aqui, tão quietinho. Não, não, eu vou me posicionar. Eu vou fazer com que negócios bons de pessoas que trabalham, de pessoas que honram o seu nome e a sua família, tomem o lugar de pessoas que não honram as suas famílias, que não fazem um bom trabalho. É lógico que eu também tinha uma relação conflituosa com dinheiro, com vendas, como praticamente todos os seres humanos têm. E uma dada hora, eu mudei isso. Porque eu pensei, quando eu ajudo uma empresa boa... E vocês têm uma empresa, tá? Vocês têm uma empresa, vocês têm um escritório, mas isso é uma empresa. Quando eu ajudo uma empresa boa a tomar o seu lugar no mundo, eu melhoro o mundo. Quando eu promovo a justiça, e um dos meus grandes valores é a justiça, até por conta dos meus pais, né? principalmente da minha mãe, que é meus pais separados, minha mãe que me criou durante boa parte do tempo, quando eu promovo a justiça, eu promovo um mundo melhor. Eu promovo um mundo mais justo. E, e daí eu entendi qual seria o meu papel aqui. O meu papel aqui não é só ensinar para vocês como fazer mais, o negócio de vocês girar melhor, com mais clientes. O meu papel aqui é promover um mundo mais justo. Porque vocês são os multiplicadores de algo que está faltando muito no mundo, que é justiça, dignidade... As pessoas terem uma vida digna. Eu li outro dia... Outro dia não, foi ontem. No, no Instagram, um, um homem negro nos Estados Unidos que ficou preso 43 anos injustamente. Eu, aquilo me deu uma dor tão grande que eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? Como assim? 43 anos preso injustamente. Como que pode um negócio desse? Não entra na minha cabeça. Promover... Os negócios que promovem justiça é você tornar o mundo mais justo. E para mim isso é muito forte. Justiça é um valor muito forte na minha hierarquia de valores. Então, o que eu vou falar aqui vai ser sobre marketing, vai ser sobre vendas, mas vai ser principalmente em promover mais justiça no mundo. Promover um mundo mais justo. Promover mais dignidade. Promover mais honra. que É uma palavra muito forte para mim também. Promover mais honra. E vocês são os elementos dessa transformação. Não são os outros. Somos nós. Os outros até podem fazer também, mas começa pela gente. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é... Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque a mudança começa na gente. Então, se a gente faz o nosso negócio de maneira timidazinha... Ah, eu sou tão bonzinho, estou aqui na minha... Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Eu estou deixando que os maus tomem um lugar que eu poderia tomar de maneira justa, promovendo coisas boas, promovendo dignidade, promovendo justiça, honra, legitimidade. E se eu não tomo esse lugar, alguém vai tomar. O problema é quem vai tomar. Depende da gente ocupar os espaços e não deixar que os espaços sejam ocupados por quem não tem boas intenções. E para mim isso é muito forte. eu estou aqui promovendo justiça, não marketing, não vendas. Justiça acima de tudo. Faz sentido? Legal. Muito bom. Então, vamos falar de marketing e vendas, uma vez dado esse preâmbulo. Primeira coisa é, quando a gente fala de marketing e vendas... A gente fala da gente fazer uma pessoa entender que nós vamos ser um bom fornecedor para ela. Você não vai vender nada. Quando você fala de marketing e vendas, você está ajudando uma pessoa a comprar de você. É isso. Eu vou, eu vou falar várias coisas aqui que talvez mude um pouco a maneira como você enxerga marketing vendas. Eu mesmo mudei muito ao longo das últimas décadas, como eu enxergo eu vender alguma coisa. Porque vender, a palavra venda já traz uma carga negativa brutal, né? Porque a gente já foi enganado por vendedores que prometiam mundos e fundos e não entregavam nada, e por aí vai. E a gente fala, eu não quero ser aquele cara, aquele cara vende, eu não quero vender. Por quê? Porque eu não quero ser ele. Porque vendedor promete, mas não entrega. Mas a gente sabe que a gente entrega. Só que a gente não pode entregar para todo mundo, porque nem todo mundo precisa daquilo que a gente vai entregar. Faz sentido isso, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Nem todo mundo precisa daquilo que a gente vai entregar. Mas tem muita gente que precisa. São essas pessoas que a gente tem que achar. Porque quando eu encontro uma empresa que está no vermelho, que está ali começando uma escalada abaixo, e eu mostro para ela que eu posso ajudá-la, e uma coisa, quando quebra uma empresa, quebra junto uma família. Quando quebra uma empresa, quebra... eu já quebrei, em 2000 eu quebrei. Eu quebrei a empresa e eu quebrei junto, como pessoa, fisicamente, financeiramente e mentalmente, espiritualmente. Então, quando quebro uma empresa, quebro uma família. Quando eu encontro uma empresa em que eu posso salvar, eu não estou salvando uma empresa, eu estou salvando uma família. família. A maior instituição do mundo, não é o McDonald's, é a família, a maior instituição do mundo. Quando eu salvo uma empresa, eu salvo uma família. Então, eu vendo... Mas não como que bom conseguir mais um dinheiro. O dinheiro eu vou conseguir de qualquer maneira. Por quê? Porque eu vendo coisas. Agora, para quem eu vendo e o que eu vendo? Não é o quanto você ganha. É principalmente como você ganha. Porque está cheio de exemplo aí e vocês conhecem bem de pessoas que têm dinheiro. Mas ganhar de um jeito que talvez não seja o melhor das maneiras de ganhar dinheiro. Não importa o quanto, importa muito mais o como. Muito mais importante que o destino é o caminho que você trilhou para chegar até lá. Quando você faz vendas, você vai ajudar uma pessoa que precisa de você e você está entendendo e ouvindo ela e vendo que de fato ela precisa a ser ajudada a comprar de você. Só que, obviamente, você tem o seu escritório para pagar. Então, você precisa pagar as suas contas logo que você precisa transformar aquela venda em dinheiro. Você precisa vender, você precisa cobrar dessa pessoa. Então eu quero que, antes de qualquer coisa, vocês mudem o, o, o, a maneira como vocês percebem isso. Você não vai vender qualquer coisa para qualquer um. Você vai vender exatamente aquilo que aquela pessoa precisa. E se ela não precisar, você não vai vender. Muitas vezes a empresa chega para mim e fala, Conrado, ah, eu preciso comprar isso. Cara, você não precisa disso. Não é isso, você precisa ter gestão financeira. Você precisa de... Eu estou atingindo com uma outra empresa, mas não sou eu. Não sou eu que vou te ajudar. Porque eu não quero clientes. Eu quero fãs, é muito diferente. Eu não quero cliente, cliente é fácil. Eu posso prometer que eu vou vender um tijolo, um notebook e entregar um tijolo. Aconteceu, isso, no Mercado Livre aconteceu isso já. Vendeu notebook e entregou tijolo. É um cliente, mas como que eu fiz aquele dinheiro? O como tá errado. Então eu não quero cliente, eu quero fã. Eu quero gente que fale, cara, esse cara salvou minha vida. Esse cara, ele me ajudou muito, ele ajudou minha família, ajudou meu filho que nem nasceu ainda é isso que eu busco, e quando eu entendo que eu consigo fazer isso, eu vendo, e eu vendo muito, e eu vendo bem, eu vendo com muita vontade, porque eu estou praticamente falando para esse cara, me deixa eu te ajudar, eu não consigo te ajudar se você não me pagar por isso, porque eu tenho um monte de gente que vai trabalhar por você, me deixa eu te ajudar, por favor, eu consigo te ajudar, e aí sim você faz a venda, só que se você não vai vender qualquer coisa para qualquer um, você tem que escolher para quem você vai vender. E você tem que escolher o que você vai vender. E daí é que entram aquelas palavras que a gente escuta, mas que a gente não entende direito. Nicho. Por que serve nicho? Nicho serve para você escolher quem você vai ajudar e como você vai ajudar. E aí entra a questão de persona, avatar, persona, cliente ideal. Para que serve isso? Para você saber para quem que você vai falar. E uma vez que você sabe para quem que você vai falar, você começa a descobrir quais são as dores dessa pessoa. Porque você não conversa, você não conversa com a pessoa. Parece que você está conversando com ela, mas na verdade você está conversando com as dores dela. Ela tem dores. Ela está ali num processo. Ela está numa enrascada que ela se meteu. Alguém meteu ela naquela enrascada. É aquela dor. É com aquela dor que você está conversando. Então você tem que identificar qual é a dor para você conversar com a dor, não com a pessoa. Ela é só uma representação da dor. Mas a dor está latente, está lá. Então, as palavras que a gente escuta em marketing e vendas, só que a gente não sabe exatamente porquê e a gente tem que ficar decorando um monte de termos que parecem termos de, de Marte, de outro planeta, todos eles têm um porquê. Só que, ao longo do tempo, o que, que acontece muitas vezes? A cópia da cópia, né? Tem um livro chamado Simulacro e Simulação. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Mas... É um livro que fala do simulacro. O que é o simulacro? É a cópia daquilo que não existe. É a menina que quer ser a Barbie. A Barbie não existe. Como assim a menina quer ser a Barbie? Não é uma cópia. Não é uma simulação. É um simulacro. Então, ao longo do tempo... Todo o mercado que fala de dinheiro traz a galera que só quer o dinheiro, independente de como ele faça aquele dinheiro. E daí começa a cópia da cópia. Quer dizer, eu falo uma coisa... Digamos, eu falo uma coisa que é o original. Aí vem um cara e me copia. Aí vem o cara que copia, o cara que copiou. Como se o cara que copiou fosse o original. Aí vem um outro cara que copia a cópia do cara que copiou o cara que estava copiando. E por aí vai. Isso não tem fim, né? É uma escala sem fim. E no final é tanta gente copiando tanta gente que você já não sabe mais qual é o original. Você não sabe mais qual é o original. Tem simulações e simulacros espalhados pelo mercado inteiro. E é muito barulho e o barulho confunde, e o barulho engana. E daí você não sabe mais de onde que vieram alguns termos. Os termos que a gente fala de marketing são termos para fazer seres humanos entenderem aquilo que a gente faz. É relações humanas, não é gatilho mental, não é rapport, fechamento, abertura, não, aí você faz isso, aí você pega... Tem um, um esqueminha que você faz aqui no finalzinho, que você co começa, a aumenta a tua taxa de conversão em X% porque esse esquemazinho... Não é esquemazinho, não é isso. Isso aí é cópia de alguma outra coisa que já copiou alguém. É seres humanos. É conversa. É entender a dor daquele cara. E você verdadeiramente se esvaziar da tua verdade para se encher da verdade dele. Porque a dor está lá nele. Não está em você. Quando a gente fala de esqueminhas e gatilhos, etc, lógico que isso, tudo isso é técnica. Mas não dá para você aprender a técnica se você não sabe de onde ela veio. Se você não sabe qual é a realidade. Porque daí, vira papagaio. Daí simplesmente fica falando aquilo que alguém disse, sem questionar se aquilo faz sentido ou não. E aí fica todo mundo igual. É a cópia da cópia. E quando está todo mundo igual, fica todo mundo muito confuso. Porque tem um monte de gente falando exatamente a mesma coisa. Tem que ir além. Tem que se preocupar verdadeiramente com quem está do outro lado. Não simplesmente ter um conjuntinho de técnicazinhas tecni e esqueminhas e sisteminhas e coisinhas que fazem a venda aumentar. Cara, isso aí é apenas uma técnica. Mas isso não se sustenta se não tiver verdade lá dentro. Por quê? Cara, porque as pessoas não são tontas. <risos> Só por isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui não é o esqueminha ou a técnicazinha. É da onde que essa parada vem. O que, que tem lá na ponta? Por que, que é importante você apresentar o teu serviço de uma maneira coesa? Por que, que é importante você ter um nicho? Você, você entender para quem você vai vender? Quem você de verdade ajuda? Não é para qualquer pessoa. Você não, você não é o melhor para qualquer pessoa, você é o melhor para um grupo específico de pessoas. E para um outro grupo, tem uma outra pessoa que é muito melhor do que você, que entrega muito mais. Como é que você acha esse grupo específico de pessoas para os quais você é o melhor ou a melhor? E como é que você traz eles até você? Como é que de fato você fecha o teu serviço com eles? E como é que você consegue muito mais do que clientes? Você consegue fãs. Você consegue pessoas que falam para você para Deus e o mundo. Pessoas que falam, cara, essa pessoa salvou minha vida, essa pessoa me ajudou. Como que você faz isso? independente da velocidade com a qual isso aconteça guarda uma frase eu gosto muito dela a vida é longa a vida é longa muita gente tenta fazer você acreditar que a vida é curta mas a vida não é curta a vida é muito longa você vai viver até 120 150 anos talvez mais a medicina está melhorando cada vez mais as condições de vida estão melhorando nossa mas está piorando tá nada pega o século 18 aquilo que era ruim pega o século 12, pega o século 9, a gente vem melhorando muito, a vida é longa, se a vida é longa, o que eu falo é mentalidade Highlander, cara, eu vou viver muito tempo, então, eu não vou ter pressa, eu vou construir, porque daqui a 50 anos, a minha construção, ela vai ser linda, e ela vai ter um nome, e esse nome vai ser legado, Dinheiro é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. A minha construção vai deixar algo nas pessoas. Mas não uma construção em que eu construo agora e amanhã destrói, aí depois eu construo de novo, aí destrói, depois eu construo de novo, porque isso não leva a lugar nenhum. É uma construção só. Você já escolheu qual é o caminho. E é um caminho lindo. A questão é, como que você faz esse caminho da maneira mais eficiente? Não é mais rápida, é mais eficiente possível para você ter um esforço menor, que também não é pequeno, menor não quer dizer pequeno, o esforço é grande, mas é um esforço menor do que outras pessoas fariam para conseguir o mesmo resultado. Com eficiência, com técnica, com método, com sistema, fazendo aquilo que tem que ser feito para quem tem que ser feito, pelo motivo certo pelo qual deve ser feito. Tudo bem? Todo mundo comigo? Eu nem comecei ainda, tá? Eu nem comecei. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, Toda empresa, vamos falar de empresa agora. Você tem uma empresa. Toda empresa, ela é um conjunto de pessoas e processos. Não sou eu que falo isso. Quem falei é foi o Abelio Diniz, mais um monte de gente, grandes gestores, muito melhor gestor do que eu. Eu simplesmente aprendo com um cara que sabe mais do que eu uma determinada área. Pessoas e processos. Pessoas para seguir processos. Quando você tem processos na sua empresa, você quando a gente está num, numa turma de advogados, a palavra processo pode ter um monte de, de significados completamente diferentes. Né? Processos da empresa, método, um passo depois do outro. Tá? Então, quando você tem processos na sua empresa, você tem uma grande vantagem. Mão de obra qualificada, entre aspas, no mercado, não está fácil, certo? Difícil contratar alguém qualificado. Eu tenho certeza que muita gente tem essa reclamação aqui. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É muito difícil você contratar uma mão de obra qualificada para construir um foguete, mas é muito fácil você contratar mão de obra qualificada para fritar batata fritas no McDonald's. Faz sentido isso sim ou não? Isso quer dizer que talvez não seja a tal da mão de obra qualificada ou não qualificada. A questão é qualificada para que? Para ficar fritar batata? ou para construir um foguete? Se você quer que um cara construa um foguete, você vai ter muita dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Obrigado. Agora, se você quer que um cara frite batata frita no McDonald's, vai ser bem mais fácil. Agora, o que é o fritar batata frita no McDonald's? É um processo claro que tem dentro do seu escritório. Independente de qual área, tá? a gente vai entrar aqui em marketing e vendas, mas pode ser finanças, pode ser acompanhamento de processo. Ah, pode ser um monte de coisa. Processos. E quando você tem processos na sua empresa, tem uma frase que eu gosto muito de gestão, que é o seguinte, uma empresa extraordinária não se faz com pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. O trabalho extraordinário é um processo extraordinário. Porque as pessoas extraordinárias, elas são raras, e elas são caras. Muito difícil você formar um escritório só de pessoas extraordinárias. Você tem que ter muito recurso. Não é muito recurso. Eu estava ouvindo um podcast agora com o pessoal da XP. A XP tem muita gente extraordinária, porque eles têm muito dinheiro para contratar essa galera. Então, quando você tem um processo claro, você coloca pessoas comuns, Fazendo um trabalho extraordinário, logo conseguindo um resultado extraordinário. E daí, a tua função como dono do escritório... Mas, Conrado, sou eu e mais a minha secretária. Tudo bem. Você já tem uma empresa que vai crescer. Você quer que a tua empresa cresça ou não? Se você quiser que ela cresça, você vai sair de uma secretária, talvez para mais um advogado, daqui a pouco vai ter um estagiário, daqui a pouco, e daqui a pouco você vai ter 10, 20, 30, 50 pessoas dentro da tua empresa. Mas ela só cresce se tiver processo. Se ela não tiver processo, ela incha, ela não cresce. E inchar significa você perder dinheiro no crescimento. Então, e uma outra coisa é, tem uma, tem uma frase que eu, eu gosto muito de frase, tá? Frases, elas, elas encerram sabedorias muito, muito, muito poderosas em poucas palavras. Cada um terá a vista da montanha que subir. Cada um terá a vista da montanha que subir. A questão é, qual é a montanha que você quer subir? Cara, a minha montanha é muito alta, eu não cheguei nem a 1% da montanha, mas é o meu game. Tem gente que fala, não, Corrado, eu já estou bem aqui, agora eu quero só é, curtir aqui o, os meus dividendos. Beleza, está tudo certo, não tem certo ou errado. A questão é, até onde você quer subir? Se você não está ainda onde você quer chegar, e se você está aqui, provavelmente que você não está no lugar onde você quer chegar, ou você não chegou lá porque você bateu no teto e voltou e não sabe como passar desse teto... E talvez seja questão de mentalidade e processos, ou você, de fato, nem chegou no teto ainda. Você nem bateu em teto nenhum, você está só subindo. E daí você está querendo saber como subir. E aí eu vou te falar algumas coisas aqui. Cada um terá a vista da montanha que subir. Cada um es escolhe a própria montanha. Agora, a questão é, uma vez que você escolhe a sua montanha, você tem que pagar o preço para subir essa montanha. Escolha o que você quer e paga o preço. Simples assim. O problema é que tem gente passando recibo de Fusca e querendo receber Ferrari. Não dá, é impossível, a natureza sabe, ela não deixa. Então, você tem que passar recibo de Ferrari, tem que pagar o preço da Ferrari. Para você chegar lá, tem, uma, tem, tem um caminho, um caminho, apenas um caminho, para você chegar onde você não chegou ainda. Primeiro é execução, lógico, né, você tem que fazer as coisas, só que você tem que saber o que executar. Tem uma outra frase que eu gosto, que é o dinheiro que você não ganha, é pelo conhecimento que você não tem O dinheiro que você não ganha É pelo conhecimento que você não tem Se você não tem o conhecimento Para aumentar o teu escritório Duas vezes em um ano Crescer 100% Você não vai conseguir fazer isso Se você não tem o conhecimento para prospectar clientes E fazê-los comprar o seu serviço Você não vai fazer essa venda O dinheiro que você não ganha É pelo conhecimento que você não tem Então você está aqui para adquirir conhecimento Mas não adianta só o conhecimento, lógico você tem que executar o conhecimento. E aí é que as coisas começam a ficar difíceis. Porque até o aprendizado é muito simples. Somos pessoas inteligentes, a gente estudou para caramba. Ninguém aqui estudou menos do que 10 anos para ser um advogado mediano. Porque a partir daí é que você começa a melhorar um pouquinho. Né? Ninguém aqui estudou pouco. Todos aqui são inteligentes, isso aí já está fora de questão. A questão é que aprender é fácil. Executar é onde aparecem as dificuldades. E muita gente desiste na execução. Não aprendizado. O aprendizado é fácil. Como é que você faz uma boa execução? Executando, olhando para a cara feia da sua incompetência, que é errando, e olhando para o erro, entendendo o que deu certo e o que deu errado. Tem uma imagem que eu vou desenhar aqui, que eu gosto muito, para exemplificar isso. Que é essa imagem aqui. Eu gosto muito de filosofia oriental. Né? Isso aqui... Muita gente deve conhecer que é o yin-yang. Né? O que, que essa imagem diz? Diz o seguinte. Na semente do yang, nasce, no, no, no, no extremo do yang nasce o yin. E no extremo do yin nasce o yang. O que, que quer dizer isso? Dentro de tudo, dentro de tudo que deu, isso aqui é o yin, isso aqui é o yang. Tá. Dentro de tudo que deu, Errado, alguma coisa deu certo. E dentro de tudo que deu certo, alguma coisa deu errado. Quer dizer, se eu olho para o meu business, se eu olho pro meu game, e eu vejo que ele está dando errado, tem alguma coisa lá dentro que deu certo. E se eu olho para o meu game, e eu vejo que ele está dando muito certo, sempre tem alguma coisa que deu errado. O que, que eu tenho que fazer? Diminuir o que deu errado e potencializar o que deu certo. Diminuir o que deu errado e potencializar o que deu certo. Melhoria contínua o tempo todo. E a melhoria contínua, ela vem por meio dos indicadores. Vou falar disso aqui daqui a pouco. Nos números, se você não tem números no seu negócio, você não gere o teu negócio. Você não tem gestão. Gestão só acontece com números. Se você não tem números, você tem apenas uma opinião. Uma forte opinião, porque você é o dono do escritório. O que você fala é lei. Então, sem trocadilhos, né? O que você fala é lei dentro do teu escritório. Então, se você não tem números, você só tem uma opinião. E com uma opinião você pode estar certo ou pode estar errado. E daí vai dar resultado ou não. Então você tem que ter indicadores. Se você não tem indicadores, você nem sabe como consegui-los, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E daí o que acontece é que você não consegue avançar porque você não sabe onde você está errando e onde você está acertando. E aí tudo vira uma loteria. Vira sorte, vira fator aleatório. E aí você cresce, bate no teto e volta, bate no teto e volta. E você não sabe que você está batendo no teto. Você acha que é? a vida é assim. Não, não precisa ser assim. Você pode continuar crescendo, desde que você tenha domínio sobre como crescer. E aí você vai para os indicadores. Eu vou falar aqui um pouco de indicadores. Então, então vamos, vamos retomar a seguinte questão. Para você fazer o seu escritório crescer, você tem que pagar um preço. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de tempo, estou falando de dedicação, estou falando de sentar numa cadeira e escutar alguém que sabe mais do que você falar. Não estou falando de mim, não, estou falando do Cristiano, estou falando de mentores que vocês possam ter aí ao longo da trajetória de vocês. Talvez um advogado mais experiente. Então, existem alguns preços que você tem que pagar. Um deles é o dinheiro, mas esse é o mais barato, tá? O dinheiro é muito barato. O, o, o custo de você errar é muito maior do custo de você aprender o que fazer para acertar. Porque o erro, ele pode ser consistente ao longo do tempo, sem você nem perceber, e você vai perceber só a longo prazo. Então, tem que pagar o preço. O preço de saber o que fazer. Agora, uma das coisas para você aprender o que fazer, tudo começa no teu público. Tudo começa em para quem você vai vender. Tudo, absolutamente tudo. Lembra, são seres humanos. Não são números, não são leads, não são, não são contatos na, no teu WhatsApp. São pessoas, por trás de cada contato daquele que chega no WhatsApp, tem um cara ali atrás, tem alguém com uma dor, que pode acreditar que você vai resolver a dor dele ou não. Se ele acreditar e tiver recurso para isso, ele vai te contratar. Se ele não acreditar ou não tiver recurso para isso, ele não vai te contratar. Mas é um ser humano que está lá atrás. Então, a primeira coisa é, para quem que eu vou vender os meus serviços? É lógico que, quando você já é um escritório grande, que você já pagou vários preços e cresceu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 de simplesmente falar para vocês como que você gera lead ou como que você usa um gatilho, tá bom? Porque não é a respeito disso, não é a respeito disso. Em 2005, e... mil... eu abri uma agência de marketing digital. Do... Gente, marketing digital em 2005, em 2005, lembra? Você estava em 2005, 2005. 2005, o marketing digital era mato alto, mato alto. E eu estava com né, o meu facão lá abrindo a picada lá no mato alto. E, e ainda fazia sentido falar de marketing digital. Hoje não faz mais nenhum sentido falar de marketing digital. Quando eu, quando eu faço uma ação via celular, isso aqui é o quê? É marketing digital, é marketing offline, é marketing eletrônico. É o que isso aqui? Isso aqui parece digital, né? Porque aqui dentro tem aplicativos e tal. Só que ele, ele é bem físico para mim. Se cair no chão, ele vai quebrar. Não faz mais sentido falar marketing digital. Hoje, é marketing. E falando ainda, indo mais fundo, não faz nenhum sentido nem falar a palavra marketing. Didaticamente, é interessante falar. Porque não existe marketing sem vendas. Marketing é onde você gera oportunidades de negócios. Vendas é onde você transforma a oportunidade em negócio. Não faz sentido você ter marketing e não ter vendas, porque senão você vai gastar muito dinheiro no Instagram, no Google, mas no final das contas você não vai recuperar aquele dinheiro, porque você não teve lá na ponta a venda em si, a pessoa assinando um contrato com você. Só que não adianta falar só de venda se você não tiver oportunidade para a tua atendente ou para você fazer uma sessão estratégica, uma conversa, porque senão você está perdendo seu tempo, você está ocioso, você poderia vender, mas você não tem oportunidade. Então não faz sentido separar essas duas coisas, marketing e vendas. E menos sentido ainda falar de marketing digital, que é uma das estratégias. Um programa de recomendação, cliente recomendando outros clientes, não tem nada de digital, mas dá muito certo.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 Ocupe os espaços. Então, como é que você gera receita no seu escritório? Conrado, eu gero receita assinando contratos. Legal. Como é que é o teu processo de geração de receita hoje? Porque tem gente que vai falar o seguinte, Conrado, meu processo de geração de receita é o seguinte, chega uma pessoa, liga lá para o escritório, e é, geralmente por indicação, ela já pede para falar comigo, eu converso com ela, eu converso ali durante ali uma hora, uma hora e meia, e entendo qual é a dor dela, passa um orçamento dos nossos serviços, aí ela fecha e a gente começa a trabalhar. Tudo bem, digamos que daqui a um mês, você queira aumentar a receita do seu escritório em 40%, por causa de alguma meta X que você colocou. Com esse processo, você não consegue, porque esse não é um processo previsível. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim, sim, sim ou não? Sim. Não é previsível. Você não consegue. Então, se você não tem um processo previsível de geração de receita, você anda com o freio de mão puxado. Porque, cara, se no mês seguinte, eu não sei se eu vou conseguir o mesmo dinheiro que eu consegui nesse mês, como que eu vou investir? Como é que eu vou comprar um mobiliário novo? Vou me endividar? E se esse dinheiro não, não chegar, eu não vou conseguir pagar minha dívida que eu fiz com o um mobiliário novo? Então, no final das contas, você anda com o freio de mão puxado. Você nunca cresce o tanto que você poderia crescer Porque você não tem um processo E se você não tem um processo Você é o processo Você é o cara que faz o escritório funcionar Se você for embora, não tem escritório Você quer vender seu escritório Aí o, o investidor chega e fala o seguinte Legal, quanto que vale o seu escritório? Ah, mas o vale 10 milhões de reais Pô, bacana E quanto que vale o seu escritório sem você? Não vale nada então você não pode vender, né? porque se você sair, não tem escritório. Mas quando eu sou o nome do escritório, é verdade. E escritório de advocacia, clínicas médicas em certa medida, o nome do dono, o nome do fundador, ele é muito importante. Mas a questão é, Vicente Falcone... Vicente Falcone é um, um grande pensador de gestão brasileiro. Se fosse norte-americano, ele seria mundial. Mas e como é brasileiro? Ele é brasileiro. Né? Se fosse americano, ele seria um nome mundial. Vicente Falcone, um cara muito bom. Ah, ele tem uma consultoria chamada Falcone Consultoria. Se eu quiser contratar a Falcone Consultoria de gestão para melhorar a gestão da minha empresa, vocês acham que eu vou contratar o Falcone? Mas não vou. Nem que eu quisesse. Nem se eu tivesse dinheiro para isso. Por quê? Porque ele não é contratável mais. Ele escolhe o cliente dele. Mas a Falcone está lá gigante gerando dinheiro. E quando o Falcone passar para uma outra dimensão, a Falcone não vai acabar. Ela vai continuar. Quantos escritórios que o fundador não está mais entre nós, o escritório é gigante e continua funcionando? Vários, Pedro Neto, vários. Você, para deixar um legado... O legado não pode se limitar a você, porque você, assim como eu, assim como cada um nessa sala, somos pequenos, diante da vastidão do tempo e do espaço. Nós somos minúsculos, mas minúsculos. A gente não pode achar que o nosso negócio, que ajuda tanta gente, tem que se limitar à nossa pequenez. Não tem, pode ser muito maior, para ocupar espaços maiores e promover uma justiça. Para isso tem que ter processo. Se não tiver processo, você é o processo. E aí você está se matando de trabalhar, virando noite. Como eu falei, meus pais são advogados. A minha mãe, oficial de justiça do Rio de Janeiro, eu me lembro, eu, pequenininho, devia ter, sei lá, 12, 13 anos de idade, ela acordava às 5 da manhã, ia dormir todo dia meia-noite, separada já do meu pai, para pagar a minha escola. Porque ela fazia questão que fosse uma escola particular. Se matando de trabalhar. Aposentada hoje, está todo mundo bem, mas a questão é se matando de trabalhar. Por quê? Porque ela era o processo. E depois ela fez concurso público. Ela era o processo. A primeira coisa é, a empresa que vocês têm tem que funcionar sem vocês. E isso parece a coisa mais descabida do mundo, porque é muito distante para alguns escritórios aqui. Mas ela tem que funcionar em pelo menos algumas pequenas áreas sem vocês. Não precisa ser toda a empresa, mas, por exemplo, a aquisição de clientes. Talvez não precise de você. Talvez não precise. Ou talvez precise de você na última etapa, mas não na primeira, de atender um monte de curioso que aquela pessoa vai conversar contigo quando você fala orçamento, que ela fala, pelo amor de Deus, que é isso? Nem sou eu vender minha casa, não tem dinheiro para pagar isso daí. E daí você perdeu o seu tempo e ela perdeu o tempo dela. Porque ela não é o melhor cliente para você e você não é o melhor fornecedor para ela. Então a primeira coisa é, como que eu construo um processo, pelo menos de aquisição de clientes, que faça com que eu não precise atender curiosos. Que eu tenha alguém que atende o curioso e se aquele curioso, se aquela pessoa que está sendo atendida, de fato for qualificada para... Contratar os nossos serviços Aí eu entro E daí sim eu converso com ela Essa é a primeira etapa de um processo de vendas Que funciona como um relógio Então vamos entender o seguinte Existem várias etapas aqui Primeira coisa Você tem aqui no topo do funil Que a gente fala né Você tem o que a gente chama de anônimo Um anônimo É alguém que nunca ouviu falar de você E que por algum motivo Por algum motivo ele encontrou a sua comunicação, seja no anúncio do Google, seja por indicação, seja na rede social, no Facebook, alguma coisa, ele encontrou você e ele se transformou no que a gente chama de levantada de mão. O que, que significa isso? Ele falou, gostaria de conversar com alguém aí do escritório porque eu preciso, ou pelo menos eu acho que eu estou precisando, de um serviço. É uma levantada de mão. Essa aqui são os dois primeiros estágios de qualquer processo de vendas. Primeiro você tem um anônimo, uma pessoa que nem te conhece, e depois você tem alguém que fala, eu gostaria de conversar com alguém do escritório. O departamento que faz isso aqui acontecer é o marketing. O marketing não é o departamento que vai fazer postagens bonitinhas no seu Instagram. Até vai fazer, mas com o um objetivo. O um objetivo de trazer levantada de mão. Anônimos se transformarem em oportunidades de negócios. Depois disso, você quer transformar essa levantada de mão em o que a gente chama de cliente de primeira compra. Que é o cliente que comprou a primeira vez de você. Cliente de primeira compra. Ele comprou uma vez. Ele não é aquele cliente... É, filma, filma aqui para mim, para todo mundo, senão vai ficar muito pequeno aqui. Ele não é aquele cliente que é recorrente, que já contratou você para 40 ações trabalhistas na indústria dele. Ele comprou uma vez de você. O departamento que transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra é o departamento É o departamento comercial. É o departamento comercial. Quando não tem departamento comercial, eu nem posso ter isso. Eu sou um escritório de advocacia. Não, você tem que ter isso. Chame como quiser, chame de atendente, chame de advogados, mas tem que ter uma pessoa que atende aquelas levantadas de mão e que converta aquilo em um cliente que vai fechar o contrato, que vai pagar. Só que esse departamento comercial aqui, ele pode ser dividido em três, quatro etapas. Imagina que chega uma levantada de mão, que é um curioso, que já é um curioso do público certo, que é o público para o qual você atende, daí ele passa para um atendimento, o atendimento agenda uma ligação, é uma ligação de 20 minutos com, uma, um, com um advogado estagiário ou com alguém que vai só fazer perguntas e entender se aquela pessoa, de fato, ela, ela pode ser ajudada, realmente precisa de ajuda e consegue arcar com isso. Depois que essa pessoa está, de fato, qualificada, aí sim ela vai para uma outra etapa que talvez seja você conversando só com as pessoas qualificadas. Entenderam isso? Esse é um processo de duas etapas, tá? É um processo... Oi? Pode, posso repetir? Posso sim. Vou até desenhar aqui. Imagina o seguinte. Esse é o processo que eu uso, tá? Eu vendo programas de 15 mil reais a 120 mil reais. E eu vendo esses programas exatamente nesse sistema aqui. É uma venda de alto ticket Então, como é que funciona? Primeiro, essa pessoa dá uma levantada de mão. Ela fala, oi, gostaria de falar com alguém. A pessoa que fala, o alguém que fala com essa primeira levantada de mão, a gente chama de pré-venda. Tá? Então, ele é pré-venda. O pré-venda, ele também tem um nome técnico que a gente chama de SDR, que é o Sales Development Rep o representante de desenvolvimento de vendas, tá? Então, ele é o SDR, é o pré-vento. Qual é o papel do SDR? O SDR, lá na minha empresa, é um estagiário que ganha seus 1.200 reais, eu acho, 1.100 reais, alguma coisa assim. É, ele trabalha lá suas 6 horas por dia, ele pega os leads, dá um atendimento rápido para esse lead, porque time de atendimento é fundamental na taxa de conversão final, em, sei lá, 10 minutos, vai... Cinco minutos, já tem alguém entrando em contato para agendar uma ligação. Essa ligação é feita, então eu tenho um assistente que pode fazer a ligação ou eu tenho um assistente que entrega essa ligação para outra pessoa que é o SDR. Então já tem o SDR, entra em contato e agenda uma ligação, pelo WhatsApp mesmo. Legal, a gente quer conversar. Ah, eu quero conversar só pelo WhatsApp. Eu não quero é, conversar por telefone. Muita gente fala isso. Esse cara já não compraria de qualquer maneira. Porque ele não quer se comprometer num telefonema. Porque, imagina, no meu caso, um sujeito que vai comprar um programa de 15 mil reais. Cara, ele quer falar no telefone. Ele quer, inclusive, fazer videoconferência, ele quer saber de quem que ele está comprando. Ou, ou quem que vai vender para ele. Ele quer saber. Então, ele está comprometido. A questão é, o cliente seu que só quer falar pelo WhatsApp, ele não vai comprar de qualquer maneira. Pode até comprar. Sim, de cada 100 que querem falar no WhatsApp, 5 vão comprar, de cada 100 que aceitam falar no telefone, 40 vão comprar, se forem qualificados, o que significa isso? Que você não perde tempo com os outros 35 que você atendeu e que não comprariam de qualquer maneira, você chama ele para um nível de contato mais high touch ou seja, um contato muito mais comprometido. O cara que quer comprar, ele vai querer o comprometimento. Porque ele quer saber de quem que ele está comprando, principalmente porque são dados sensíveis. Ele vai contar coisa ali que ninguém sabe. Então, esse é o primeiro ponto. O pré-vendas é esse telefonema que fala, cara, deixa eu entender a pergunta que é... é eu, quero, eu quero primeiro conversar com você para saber se nós podemos, de fato, ajudar você. Não é para saber se você pode comprar de mim. É para saber se nós podemos ajudar você. Nessa ligação aqui, o seu objetivo é descobrir uma coisa chamada BUNCH. O que, que é o Bunch? Budget, saber se a pessoa tem orçamento. Authority, saber se a pessoa tem a autoridade, se ela é o decisor, ou se é alguma outra pessoa o decisor, de repente é o RH ligando, mas quem decide é o dono da empresa. A necessity, se ele tem de fato a necessidade, ou se ele está só especulando. O timing, se ele tem a urgência. Se ele quer resolver o problema que ele tem para ontem ou se ele vai esperar seis meses. Se ele vai esperar seis meses, cara, não tem por que você acelerar o contato com ele. Por quê? Porque ele vai demorar para comprar. Se ele tem o bante, o pré-venda passa para o próximo estágio. O próximo estágio é o Closer. O Closer é, de fato, o vendedor, que pode ser o advogado. Pode ser um, um advogado que vende pelo advogado chefe, né, o dono do escritório. É, deixa eu contar como é que eu passei por esse processo aqui. Teve uma época que a gente está internacionalizando o negócio. A gente vai para Portugal ano que vem, e aí eu vou ver se, é, em 2013, a gente está nos Estados Unidos, para pegar a Europa e depois os Estados Unidos. Porque aí eu, eu recebo em euro para depois pagar em dólar, né? Porque não adianta receber em real para pagar em dólar, não tem como. Então, aí eu fui ver é, como que eu consigo o green card, como é eu consigo me tornar cidadão americano, que tem lá o, o EB é B1, eu acho, que é o Habilidades Especiais. É um, é um tipo de visto lá, Habilidades Especiais. E daí eu liguei para um escritório que fica nos Estados Unidos, que é de brasileiros, e que são especializados nisso. Eu liguei lá e falei, olha, eu sou empresário, lá lá lá, lá, lá, lá, lá, eu quero ver como é que funciona e tal, o processo. Aí ele falou, excelente, vamos agendar uma ligação. Legal. A ligação foi para um mês e meio depois. Exatamente. Essa cara que você fez aí mesmo, assim... Como assim, velho? Quando? Ah, a gente está aqui, sei lá, no dia 20 de julho. Ah, tá, ligação, a gente vai conseguir um horário aqui no dia sei lá, 30 de agosto. Bem, rapaz, o que, que é isso? Como assim? O que, que isso causou em mim naquele momento? Quais os pensamentos que passam pela sua cabeça naquele momento? Cara, esses caras estão bombando, né? Esses caras estão bombando. O que, que é isso, gente? Você acha que esse escritório ele aumentou o valor percebido para mim ou não? Para caramba. Vou contar uma outra história, então. A Cláudia, minha mulher, ela estava é, vendo um dermatologista, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E daí ela ligou para o dermatologista, lá para o consultório. Digamos que hoje foi, foi, foi em setembro isso. Digamos que foi dia 10 de setembro. Ah, a gente vai agendar uma, uma hora, tá legal, vamos agendar uma hora e tal pro dia... Ela, 10 de setembro, para dia 20 de outubro. Cara, nossa, cara, como assim? Só tem, vaga de, só tem vaga de 20 de outubro. E só atende particular. E é um dos mais caros. Na verdade, é um dos mais caros por causa disso, né? E... Agora, o que, que eu fiz no dia que tinha essa reunião? O que, que eu fiz nesse dia? Nada. A única coisa que eu fiz foi essa reunião. Eu desmarquei tudo que eu tinha. Eu falei, gente, eu não posso perder essa reunião. Não viajei, não fiz nada. Fiz coisas triviais. Porque eu falei, se eu perder essa reunião, vai ter vaga só em janeiro de 2022. Não, eu não vou perder esse negócio de jeito nenhum. Olha a autoridade que automaticamente esse escritório já gerou comigo. Só que naquele dia, eu não falei com o advogado. Eu falei com o pré-vendas dele, que era um advogado. E aí ele se apresentou lá, eu sou o doutor fulano de tal e tal, eu falei, ah, mas e o doutor Cicrano? Não, é, aqui funciona, não te explicar, não, não e de fato errou o processo, não me explicaram, funciona assim. Primeiro eu vou saber se você tem os requisitos necessários para você realmente conseguir o visto de habilidades especiais. Porque se você não tiver, nem adianta você falar com o doutor fulano de tal, porque não vai adiantar, vai, faz todo sentido. E daí, o que, que ele fez? Perguntas. Ele fez, uma, foram 20, 25 minutos de perguntas. E aí, no meio disso, ele perguntou também o tamanho da minha empresa, o quanto que isso ia possibilitar de ganhos para mim, se eu começasse a receber em dólar e tal, etc. Então, ele me qualificou no budget. Ele perguntou se eu era o dono da empresa. Você é o decisor, você tem sócio? Não, eu não tenho sócio, eu sou o único dono. Authority. Por que, que você gostaria de tirar o visto? Me fala um pouquinho sobre a sua necessidade. Ah, por causa disso, disso, necessidade para quando, isso aí foi ano passado, não, passado, não. isso aí foi em 2019, foi antes da pandemia, para quando que você deseja é, ir para os Estados Unidos e vender? Olha, então 2019, eu acho que 2020 a 2021, porque a gente não vai começar a operação agora, eu estou por enquanto vendo se de fato isso faz sentido ou não, o quanto que isso custa, se eu vou tirar visto ou não, ah, tudo bem, então, maravilha. E aí terminou a reunião e falou, olha... É, a gente entendeu aqui o seu caso e, infelizmente, a gente está com uma agenda bem lotada. Já que você quer ver isso para 2020, 2021, eu vou te indicar um vídeo que vai te explicar exatamente como funciona para você entender se, de fato, é a tua hora ou não. E se for a sua hora, quando for a sua hora, você pode entrar em contato com a gente, que eu já tenho a tua ficha aqui, já preenchida, e daí eu já encaminho você para o doutor falando de tal, para a gente já começar o processo, me falou o preço, tudo certinho. Cara, genial. E é engraçado que quando eu estava no final do processo, eu que conheço o processo, ensino o processo e faço o processo, falei, nossa, eu tô no meio do processo. Que legal. Caramba, eu tô no meio de um funil e não sabia. Onde que eu entrei? Onde que está a entrada do funil? Lógico, porque o advogado... Ele não vai perder tempo comigo, que era um curioso naquela época. Eu estava especulando para saber se eu ia fazer ou não. Tinha o dinheiro, tinha necessidade, tinha autoridade, mas não tinha o timing. Aquele negócio era para dois anos, um, dois anos. Eu estava vendo como é que eu ia fazer isso ainda. Eu não podia cair numa ligação com o advogado. Não podia, o advogado-chefe, né? não podia cair porque ele ia perder o tempo dele e eu ia perder o meu tempo. Na verdade, ia perder o meu tempo, não. Eu ia saber o que eu queria, mas eu ia fazer ele perder o tempo dele e daí ele não atenderia, de fato, aqueles caras que querem fechar. Que estão com o dinheiro na mão, desesperados, são a autoridade e eles têm necessidade. Todo mundo entendeu isso? A... Budget, que é o orçamento, né? Budget. O authority, que é a autoridade, né? o necessity que é a necessidade e o t que é o timing, tá? Quando ele falou, pode repetir em inglês, eu pensei que ele ia pedir para eu repetir tudo que eu falei em inglês. Eu falei: "Meu Deus, <risos> onde que eu tô?" <risos> eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> budget. B U D G E T budget, tá? Budget é orçamento em inglês, tá? Okay. O meu inglês ele é um pouco diferente porque ele é do noroeste da Inglaterra. É um sotaque de uma aldeia, entendeu? Que fica ali. Parece diferente, parece que eu não sei falar, não, mas é, é um sotaque diferente do noroeste da Inglaterra. Então, o Bunch, do pré-venda vai para o closer. O closer é o fechador, né? É quem de fato fecha, é o closer. E aí do closer vai para o fechamento. A partir daqui, digamos que o cara fechou, né? Ele fechou, virou cliente. A partir daqui, tem um outro jogo acontecendo. Que é o jogo onde dá dinheiro. O que, que você teve que fazer para você gerar essas levantadas de mão? Você teve que investir no marketing. O marketing é uma máquina de consumir dinheiro. É, uma, é, um, é um monstro engolidor de dinheiro. Porque aqui, você tem que investir em anúncio, tem que fazer um monte de coisa. Cartão de visitas, jornal, revista, rádio eventos, é um monte de coisa. Então, você tem que... Filma aqui. Você tem que... É, você tem que botar dinheiro aqui. Só que quando você consegue o cliente de primeira compra, você retorna esse dinheiro. Só que esse dinheiro aqui... Pensa o seguinte. Digamos que você faça... É, você é um, um escritório de ações trabalhistas para empresas. Esse cara, eu sou dono da empresa. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não sei se você vai resolver meu problema. Eu já tive advogado que não resolveu. Você acha que eu vou entregar todas as minhas ações e todos os meus pepinos para você? Lógico que não. Então, o que, que vai acontecer? Esse dinheiro aqui que você recebe como cliente de primeira compra não é o maior dinheiro que esse cliente poderia te dar. O ticket médio é baixo. É o mais difícil, exatamente, é o mais difícil com o ticket mais baixo. Agora olha só que interessante. Primeiro, o ticket médio desse cara aqui, o ticket médio é baixo e o custo é alto. Porque você tem que convencer esse sujeito de que você, de fato, é idôneo, vai entregar aquilo que você prometeu. Faz sentido, sim ou não? Então você recebe pouco aqui. Você recebe, né? Você não recebe o tanto que você pode receber. Só que você gastou já. Upfront, ou seja, o dinheiro já foi. O que você tem que fazer? Você tem que repor esse dinheiro. Então você vai repor um dinheiro que teve um custo alto para você atrair o cliente, só que o ticket médio foi baixo. Essa operação dá lucro? Pouquíssimo quando dá. Muitas vezes dá prejuízo. Então, você olha para isso e fala o seguinte, pô, Conrado, então quer dizer o seguinte, se essa operação não dá muito lucro, o que, que dá lucro, então? O restante da história. Até aqui você não teve lucro, você teve aquisição de cliente. Aquisição de cliente não dá lucro, dá alguma receita, mas você tem que repor o dinheiro que você já gastou. Se você só tem a tua operação até aqui Você anda com o freio de mão puxado Porque você não tem lucro O teu lucro é baixinho Você está sempre ali espremendo Cobertor curto Porque você não tem a próxima etapa Que é a mais importante Que é você transformar o teu cliente de primeira compra Em um cliente recorrente Esse cliente aqui é de fato o cliente que mantém o teu lucro. E o departamento de vendas que transforma cliente de primeira compra em cliente recorrente, também é um departamento de vendas, então também é comercial. Só que aqui eu vou chamar de comercial 1 e aqui eu vou chamar de comercial 2. O comercial 1 é o departamento que transforma a levantada de mão em cliente. O comercial 2 é o departamento que transforma cliente em cliente recorrente, e que transforma o cliente recorrente em cliente recorrente de novo, e que compra de novo, e que compra de novo, e que compra a mãe, e que compra o pai, e que indica o amigo, e por aí vai. E ele vai comprando, eu nem vou falar de indicação aqui porque é uma outra fonte que vem daqui, principalmente. Aqui é onde você tem lucro. Então, isso aqui é um processo, isso aqui não é sorte, isso aqui não é dom, isso aqui é processo. Você tem um departamento de marketing, que é o departamento que traz levantadas de mão. Você tem um, um departamento comercial e um processo comercial. Esse aqui é um dos processos, tá? que para advogado funciona muito bem. Tá? Pra, esse processo funciona bem para high ticket, tá? para tickets altos. Funciona muito bem. Eu tenho tickets altos e eu uso exatamente esse processo aqui. Levantada de mão, passa por várias etapas do comércio 1 um, e se transforma em cliente de primeira compra. Aí, depois disso, tem que acontecer uma outra coisa, que é um departamento que eu chamo de Comercial 2, mas é o um nome técnico. Isso aqui é relacionamento com o cliente, Customer Success. É qualquer nome que você queira dar, mas é um departamento que vai trazer os clientes de volta por meio do relacionamento com eles. Não é por meio de, olha, você quer comprar mais um... Um, um. Quer, quer ver mais algum pepino que você tem aí? Não, não é isso Você vai se relacionar com essa pessoa E daí você vai descobrir oportunidades de venda Através de conversas e perguntas Não é vendas, é relacionamento Que no final das contas tem um viés de vendas Mas é relacionamento O comercial 2 representa 70% da minha receita 70% eu tenho uma empresa oito dígitos, né, quer dizer, mais de 10 milhões por ano. 70% de tudo isso vem do Comercial 2. 30% vem do Comercial 1. Às vezes 40, às vezes 30. Agora, em termos de lucro, 90% vem daqui. 90. Às vezes, às vezes quase 100, porque aqui muitas vezes eu tenho um prejuízo. Por quê? Porque eu tenho uma operação que traciona muito o cliente no Comercial 1. Eu traciono, por exemplo... Vou dar um exemplo para vocês de números, para vocês entenderem as métricas. Eu tenho, um, eu, eu tenho uma consultoria, né? Então é uma consultoria, consultoria de alavancagem de empresa. Então o que a gente faz? Uma das coisas que eu faço é um curso de dois dias a 197 reais. Dois dias. Então eu faço um curso, bota reais aqui para arredondar. R$ reais, reais, tá? Eu gasto, para colocar mil pessoas nesse curso, eu gasto 100 mil reais. Ou seja, 100 reais para cada venda. Então, esse daqui é o meu investimento. Esse da, essa daqui é a minha receita. Então, eu tenho 100 reais para fazer uma venda, para ganhar 200 reais. Se eu coloco mil pessoas, geralmente, eu, desse último agora, eu tive 680 pessoas, mais ou menos, mais ou menos não, 680 pessoas. Eu gasto 100 mil para fazer 200 mil. Então, eu já ganho 100 mil aqui. A minha ideia não é ganhar dinheiro aqui, é empatar. Por quê? Porque quanto mais eu invisto, mais gente eu tenho. Então, aqui eu tenho mil pessoas. Então, isso aqui me dá mil alunos nesse curso de dois dias. Mil alunos. Nesse curso, é um curso, um curso online, tá? eu vou lá e ensino uma coisa. Nesse curso... Eu apresento um outro programa, eu apresento uma outra coisa. Essa coisa tem um custo de 15 mil e eu faço, em média, 8% de conversão. Então, daqui desses mil, em média, às vezes faço 7, às vezes faço 10, eu faço 8% de conversão, vezes 15 mil reais. Então, eu faço 80 vendas de 15 mil. 80 vezes 15, vai dar 1 milhão e 200. É isso? É, né? 1 milhão e 200. Então, aqui eu tenho 1 milhão e 200. Então, eu gastei 100 mil e eu fiz 1 milhão e 300. Entenderam? Isso quer dizer que eu fiz 13 milhão. Então, somando aqui, eu tive no total uma receita de 1 milhão e 300, e eu tive um investimento, um custo de 100 mil, cai mil. Isso quer dizer que eu fiz 13 reais para cada um real investido. Então aqui eu fiz um fator multiplicativo de 13. Entenderam a conta? legal Por que, que isso aqui é importante? Porque, lembra que eu falei, se você não tem números, você tem apenas uma forte opinião. Como você é o dono do escritório, a sua opinião é muito forte. Quando você tem os números, você tem previsibilidade da sua receita. Porque você olha e fala o seguinte, Pô, peraí, eu já fiz isso duas vezes e deu mais ou menos o mesmo resultado. Bom, agora, ao invés de eu investir 100 mil, eu vou investir 300 mil. Pode não ser um fator multiplicativo de 13, porque na escala, geralmente, o retorno cai. Talvez eu, re eu tenha um retorno de 10, de 9, de 8. Mas se eu colocar 300 mil e tiver um retorno de 9, eu tenho 2.700.000. Esses números é que mandam na minha gestão financeira. Onde que eu vou colocar dinheiro? Onde está me dando mais retorno? Vamos dar um outro exemplo. Aqui... Nesse funil, eu tenho os seguintes números. Eu gero, para eu gerar, para eu gerar... para eu gerar é, 100 leads, para eu gerar 100 leads, eu pago 40 reais em cada lead, tá? É o meu CPL, meu custo por lead, custo por levantada de mão. 40 reais. Para gerar 100 leads, eu pago 40 reais. Então, eu estou pagando 4 mil reais eu gerar 100 leads. Legal? Tudo bem? Porém, as pessoas que entram nesse funil aqui, nesse processo, elas, eu, a gente só coloca nesse processo quem tem empresa que fatura acima de 50 mil por mês. Então, esses 50 mil por mês são 20% desses 100 leads. Então, na verdade, eu gerei, eu investi 4 mil reais para gerar 20 leads. Ok? 20 leads. 20 levantadas de mão. Entenderam isso? Porque 100 leads, 40 reais cada um, eu gastei 4 mil. Mas só 20% ganha mais de 50... Empresas que faturam mais de 50 mil. Então, com isso, só 20 são qualificados para esse funil. Porque eu já testei para a empresa entre 30 e 50 e a taxa de conversão fica baixa. Abaixo de 30 fica perto de zero. Isso significa que eu não vou colocar o público... Não qualificado nas mãos do meu closer, porque ele vai perder o tempo dele. E ele vai se desestimular, inclusive. Então, o que, que eu faço? Aqui eu tenho os 20 leads, passa pela pré-venda. Dessa pré-venda, pré metade não avança. Então, chegam 10 no meu closer. 10. Chegam 10 pessoas no closer. Só que de 10 pessoas qualificadas, eu fecho 60%. Então aqui no final chegam 6. Só que 6 vezes 15 mil, que dá 90 mil. É isso? 30, 90, né? Então aqui, no total, eu tenho 90 mil. Então quer dizer, eu investi 4 e fiz 90. Entenderam isso? Vou fazer de novo. Olha só. Eu tive. Close é vendedor. Fechador. Tá? Tá bom? Então, com isso, o que, que eu tenho? Eu tenho um processo em que eu controlo os números. E quando eu controlo os números de um processo como esse, que podia ser de qualquer escritório de vocês, eu invisto 4 mil, consigo 100 leads. Só que 20 são qualificados. Beleza, 20%. Com isso daí, dependendo do teu, da tua régua de qualificação, vai ser 40%, 90% ou 5%. Depois disso, passa pelo SDR, passa pelo pré-vendas. Metade cai porque não é o budget, não tem o time, não tem a necessidade. Daí vai para o closer, para o vendedor. Só que o closer, o advogado, que pode ser você, quando chega na tua mão, eu tenho certeza que você converte. Certo? Entendeu? Você converte, né? Cara, chegou na sua mão, você converte. Por quê? Porque você é o dono do escritório. Você tem a habilidade. Você olha para e fala, cara, ó, isso aí você resolve assim, assim, assim, assado. Quer que eu ajude? O contrato é esse? Beleza, fechou. Eu coloquei 60% ali, pode ser mais até. Só que só chega na tua mão quem é qualificado. Você não perde tempo com o curioso. Você não perde tempo com o cara que está especulando. Assim como o advogado. Lá de trás do visto... Não perdeu tempo comigo, que estava só especulando. Esse processo aqui, para high ticket, para baixo ticket, não, não fecha a conta. Tá? Se o teu ticket for R$ 200, R$ não fecha a conta. Aí tem outros processos que são melhores. Mas para um processo maior, mais high ticket, fecha a conta. Qual é a grande vantagem de você vender altos tickets? Margem. Margem. Lucro. Caixa. Uma empresa não sobrevive de receita. Uma empresa sobrevive de caixa. O teu DRE... DRE é o demonstrativo do resultado do exercício. Quer dizer, o que aconteceu ao longo do ano? Ele pode estar lindo, mas o teu fluxo de caixa, que é o que paga a folha do mês que vem, pode estar péssimo. Por quê? Porque você tem só recebível. Gente que vai te pagar ao longo dos próximos 24 meses. Só vai quando, quando a ação, lá daqui a três anos... Detona o teu fluxo de caixa. E muito escritório tem problema no fluxo de caixa justamente porque o recebimento acontece daqui a três anos, cinco anos se bobear, dez anos se bobear. Só que a folha do mês seguinte você não consegue bancar. Por quê? Porque não tem fluxo. Quando você tem processos de tickets médios mais altos, Processos que vão ser recebidos daqui a não sei quantos anos, mas outros que vão cair daqui a uma semana, um mês, dois meses, você melhora o teu fluxo de caixa. E aí você tem dinheiro para investir em lead, investir em anúncio. E daí você não anda mais com o freio de mão puxado. Porque você sabe que se você coloca 4 mil, você tem 90 lá na ponta. Porque é estatístico. Você controla isso numa planilha de Excel. Todo mundo entendeu isso? Vocês começam a entender que vendas não é aquela coisa de gatilhos, sisteminhas, esqueminhas, abertura, fechamento, rapó. Tem isso também, mas isso é pouco frente ao processo do negócio. O processo comercial do negócio é que faz ele funcionar sem você ficar neurótico em cara. Qual é o anúncio que eu vou fazer no Instagram? Eu vou colocar a foto de um cara de gravata ou vou colocar a, a mãe que está com um problema? Cara, isso é irrelevante. O que você tem que descobrir é o seguinte, onde que eu atraio mais leads que se convertem num fator multiplicativo ali de 10 para 1, de 20 para 1, de 15 para 1? Lá na ponta, no final do processo. Tem uma ferramenta chamada CRM, tá? que é Customer Relationship Management, é um gerenciador do relacionamento com o consumidor. E outra coisa, pessoal, é, quando a gente fala de ferramenta de vendas, de teoria de vendas, principalmente, tem muito termo em inglês. Simplesmente porque muitas dessas coisas foram os caras lá que criaram, não foi a gente. Então, obviamente que a gente importa a linguagem. né A linguagem. Então... Quando você tem uma ferramenta chamada CRM, que é um gerenciador de relacionamento com o teu cliente ou com o teu lead, com a levantada de mão, você tem todo o controle de, de onde que esse lead veio. Ele veio do Google, ele digitou a palavra-chave... É, pensão alimentícia, ele entrou por um anúncio, preencheu meu formulário, foi atendido pelo fulano na pré-venda, depois veio para mim, isso aconteceu há dois meses e agora ele fechou um contrato. Agora ele virou cliente. Só que você tem isso estatisticamente. Então... Todo mundo que é atendido por mim, 60% fecha. Mas eu tenho um outro advogado que também está atendendo, e com ele, 30% fecha. Agora, fala para mim o seguinte. Com você, 60% fecha, o dono. Com um outro advogado, só fecha 30%. Vale mais a pena você deixar o processo rodando na mão de um outro advogado ou na sua mão. E aí? Essa é a pergunta do crescimento do seu escritório. Essa pergunta vale o seu escritório três vezes maior. Treina. Se você é o cara que fecha, eu fecho 60%. O meu vendedor fecha 28%. Mas eu tenho seis vendedores. E eu estou contratando mais. Daqui a pouco eu vou ter 10. 28%. Cada apresentação dessa é uma hora, uma hora e meia. Uma hora, uma hora e meia. Espera aí, espera aí. A pessoa está terminando aqui. Uma hora, uma hora e meia. Então, eu tenho... Cada vendedor consegue fazer cinco apresentações por dia. Uma delas vai faltar. Eu já sei que 20% falta. Então, ele consegue fazer quatro apresentações por dia. Quatro apresentações por dia com 28%. Vamos colocar 25%. Ele fecha uma venda por dia, de 15 mil. Um vendedor meu consegue fazer uma venda de 15 mil por dia. 22 dias, ele fecha 330 no mês. O salário dele é 3. Na verdade, é 2,200, com comissão, chega a 4, na média fica 3. Então, eu, Isso no meu caso, que é um vendedor. Eu tenho um vendedor que recebe, que recebesse 5. Eu tenho um vendedor que recebe 5 mil, botar em cargo, tudo, 5 mil. 5 mil para fechar 330 no mês, e eu tenho, eu não tenho ainda, mas eu vou ter 10 vendedores desses. Eu, sozinho, eu não consigo fazer esse volume, porque eu sou só um, e eu sou o dono do negócio. Uma vez que eu sou o dono do negócio, onde, que tá, tem, o meu, onde tem, tem que estar tá o meu foco? Gestão, escala, entender novos mercados, entender como que eu faço para internacionalizar o negócio... Decidir onde que eu coloco o dinheiro, investi eu não sou o CEO da empresa, eu tenho uma CEO, então é ela que toca a operação, eu sou o CSO, né, que a gente fala, que é o Chief Strategic Officer, eu sou o, o, o, o chefe geral de estratégia, vai, tá, então ela é a CEO que toca a operação e o negócio, então quer dizer, eu criei esse processo, eu mesmo fui lá, eu fiz o script, né, do, que é o texto do SDR, eu fiz o script do Closer, eu criei o processo, validei o processo e otimizei o processo. E aí eu cheguei nesse, nesse fator multiplicativo aqui. 90 para 4, né, que vai dar aí 22,5. Né, 22,5 para cada mil reais eu faço 22,5 lá na ponta. Só que agora, já que eu criei o processo, eu não posso ficar escravo do processo. Pensa uma coisa... Quem não é, quem é imprescindível não é promovido. Quem é imprescindível não é promovido. Se você é imprescindível na sua cadeira, você não consegue colocar alguém na sua cadeira para que você suba. E aí você não tem vida. Você é advogado, 24 horas por dia. Eu sei que isso não acontece aqui no Brasil. Os advogados não trabalham em todas as assim. cenas. tem uma vida muito tranquila. né? Minha mãe tinha uma vida super tranquila, inclusive. Na Suécia, parece que os advogados trabalham muito. Aqui no Brasil isso não acontece. Óbvio, não estou brincando. Por quê? Porque você não tem processo. E daí, o fato de você não ter processo faz com que você tenha um alto emprego e não um escritório. Você arranjou um emprego para você mesmo. Pode falar. Você ia perguntar? Pode falar. Respondi? Tá bom. É, dá o microfone para ele, senão ninguém vai escutar aqui. Pode falar, pode falar. É, o, senhor, o senhor respondeu agora o que eu ia perguntar. Porque como o senhor falou que vende 60% e o seu vendedor 28%, então como é que a sua empresa viveria sem o senhor? Isso, né? exatamente. É isso que, que, é isso que eu queria perguntar. Mas o senhor ainda faz isso, ainda vende? Eu ainda vendo. Ainda vendo. Eu né? ainda faço uma apresentação por dia. Certo. Isso não garante a venda da empresa, obviamente, mas isso garante que eu, primeiro, fique muito próximo do cliente, porque eu sou o criador do método, então eu tenho que estar sempre perto da ponta. E segundo, eu melhore o script. Você está gerindo, né? Aí. Exatamente. estourando É isso aí. Eu tô, estou tô. uma apresentação por dia. Tipo, isso não garante a venda, porque eu vou fazer uma venda por semana, duas, vai, duas vezes por semana. Só que eu melhore o script. Eu olho, eu vejo uma coisa que aquele cara falou, falou hum, eu acho que isso daqui está... O mercado vai mudando. Então, eu vou sentindo o pulso do mercado quando eu estou no mercado, quando eu estou ali, né? na rua, né? quando eu estou ali vendo o que está acontecendo. Eu não posso ficar distante demais, porque senão eu perco o pulso do mercado. Agora, é, o meu vendedor, o que, que a gente faz? Então, uma outra coisa, os vendedores, eles agora estão vendendo. Né? Eu também vendo, mas eles vendem muito mais do que eu, obviamente. Qual é o ponto aí? Aí vem uma outra coisa que é inteligência coletiva. A gente se reúne e daí eles falam, olha, eu fiz desse jeito aqui essa parte do script e melhorou a minha conversão. Pô, que bacana. Todo mundo agora testa-se, validar, escala. Aí todo mundo começa a fazer. Então a inteligência coletiva do time comercial é que faz com que o processo melhore cada vez mais. E é por isso que tem que ter um processo. Tem outro ponto importante aqui. O que, que acontece quando você coloca um processo para a tua equipe? Não sei se alguém aqui já tentou, acontece uma coisa chamada resistência. Não é? A equipe olha e fala, cara, que é isso? Eu sempre fiz desse jeito aqui. Agora você vai querer fazer daquele outro jeito ali? É, mas assim é melhor, por causa disso. Aí ele faz. Aí quando ele faz, dá resultado? Não, não dá resultado. Por quê? Porque ele quer te provar que o processo é ruim. E depende dele o processo. Então ele que vai fazer, não, eu fiz tudo, mas ele fez tudo mais ou menos, mas você não está ali monitorando. Então, primeira coisa, tem uma questão de cultura, e segunda coisa, tem, uma, tem, um, tem um, um processo para você fazer as pessoas quererem seguir o processo, que é você pegar um cara, que é o early adopter, que é o sujeito que está contigo, fechado contigo, ele faz e funciona. E aí você faz o quê? Coloca ele no Olimpo. O que, que é o Olimpo? O Olimpo é o lugar mais alto onde ficam os deuses na mitologia grega. E uma vez que esse é o lugar mais alto, o que que esse lugar tem? Visão, visibilidade, todo mundo vê. E quando todo mundo vê todo mundo deseja, imita, almeja. Aí você faz o sujeito que não queria Fazer o processo, falar o seguinte, cara, aquele cara tá tendo visibilidade, ele foi almoçar contigo, ele ganhou prêmio, ele tá o tempo todo sendo treinado, você tá coachando ele, pô, eu quero isso também, e ele tá ganhando mais, inclusive, porque ele tá fazendo um certo processo, eu quero isso, aí você fala o quê? Não sei, Não, vamos ver, talvez mês que vem. Não, mas eu quero, mas eu quero... Você tem que ter uma pressão de entrada muito grande, porque a partir do momento que você abre a porta, a escolha dele é entrar ou não. Então você tem que ter o cara empurrando a porta para quando você abrir ele cair lá dentro. Tipo... Dia de liquidação do Magazine Luiza, entendeu? As pessoas têm que estar desesperadas para entrar. Senão, quando você abre a porta, ele fala, putz, eu estou pensando melhor? Sei não, hein? Não pode acontecer isso. Aí é gestão de pessoas. Existem três pilares em qualquer empresa. Respondido? Respondido. É porque uma vez... Peg, pega, um, pega um, pega um. Pega um microfone, senão o pessoal não vai escutar. É porque... teve, teve uma vez que um profissional do marketing, marketing me disse que se o profissional, o profissional falando com o cliente... Né, ele sendo destaque da empresa do escritório, ele converge mais do que o funcionário. Com certeza. E, não é, mas se for assim. Tinha uma agência. Tinha aqui. Aqui era um castelo. Era uma tipo a rede Globo aqui dentro, né? Era muito grande. Do lado de, aqui, aqui, do lado de fora não tinha nada. Eu tenho uma agência. Ela falou: Nossa, que legal! Eu estou precisando de uma agência para montar a, a newsletter. Da programação musical do Franja Café. Porque tinha música lá. E eu falei, olha que coincidência. E aí, não me perguntem da onde que isso veio. Eu falei assim: eu tinha tido um cursinho antes, lembra disso. E eu estou procurando um espaço como esse para dar uma palestra de marketing digital para fechar cliente. É, é isso, é isso que eu estou precisando. Não me perguntem. Sabe, quando você vai andando, você fala: cá, onde que eu estou indo? O que está que acontecendo? Foi isso que aconteceu. Bota, dá o passo, dá o passo. E daí, é, ela falou, a gente pode trocar serviço, o que, que você acha? Eu acho ótimo. Nossa, não teria uma ideia melhor do que essa. Daí, uma vez por mês, eu tinha aquele espaço. E, uma vez por semana, eu fazia newsletter e enviava para a lista de e-mails dela. Lembra, tem uma coisa chamada e-mail, a lista de e-mails dela. Conrado, mas espera aí. Tem muita coisa aí, você tinha que botar gente naquele espaço, exatamente. Eu cheguei para um amigo meu, é, eu cheguei, eu botei um, um anúncio na Exam, que é uma faculdade que tem lá. É, agência de marketing digital chega em Campinas e procura estagiárias não remuneradas. Chega da onde? Do além, né? Porque, <risos> né? da onde tá chegando. Botei, depois fiquei pensando, que, chega da onde, né? Que coisa louca, né? Chega em Campinas, chega de algum lugar, né? Da onde? Aí... Um monte de menina veio falar comigo, ah, a gente quer ser estagiária, não remunerada, não tinha dinheiro na, na parada ainda. Ah, legal, aí eu escolhi duas: a Thaísa e a Júlia Escobedo. Beleza, da Thaísa, até, até hoje eu lembro das meninas. Foi muito importante, né? Foi as primeiras estagiárias minhas. Só que eu não tinha um local ainda. Eu não tinha um local. E eu tava, cara, onde que vai ser, né? E, e aí, ah, onde que é? Calma, calma que a gente está fechando esse negócio aí, calma. <risos> Por enquanto a gente. Eu já tinha contratado fazia umas duas semanas assim. Aí um amigo meu chega para mim, o André Juliano, chega para mim e fala o seguinte, é, Conrado, você fez aí um processo seletivo para estagiário e tal? Fiz, fiz, fiz. Conrado, é, você não tem nenhuma dessas meninas que, que você não contratou, que você poderia me indicar, uma menina organizada e tal? Eu falei, mas por quê? Porque eu estou precisando de uma secretária. A minha secretária ela pediu a conta. Ele tinha uma salinha de uma consultoria, uma salinha bem pequenininha. Ele tinha uma consultoria na época, consultoria de gestão. Aí eu falei o seguinte, cara, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou ser a sua secretária. Eu sou organizado, sou limpinho, eu marco banco. Eu... Cara, eu, eu sou organizadíssimo, na verdade. sou um cara mega organizado. E eu posso fazer o trabalho que você precisa. Só que eu preciso de um local para montar a minha agência eu fiquei dois meses lá no escritório, na, na antessala do escritório dele. Daí eu fui para lá, primeiro dia, chamei as... Ó, conseguimos um local, chamei as meninas. Elas chegaram lá, elas olharam em volta e falaram assim, a Júlia falou, Conrado, isso aqui não é uma agência. Isso aqui é uma antessala, de uma... É uma antessala minúscula de uma sala pequena. <risos> isso aqui não é uma agência. Eu falei, Júlia, a agência ela não tem que ser grande fora, ela tem que ser grande dentro. Bonito isso, né? Se ela for grande dentro, ela cresce. Se ela for grande fora, ela quebra. Se ela não for grande dentro, ela tem que ser grande aqui dentro. Isso aqui não é nada que a gente está vendo, isso aqui é o início. A gente vai ficar muito grande. Estou aqui, né? O lance é, a visão de fora, ela pode ser a visão que for. Mas a visão de dentro, lá dentro, só você manda. Ninguém manda aí dentro da tua cabeça. Mas ninguém, ninguém vai falar para você que você não pode, que você não consegue. Quantas vezes, depois que eu quebrei, estava quebrado, destruído emocionalmente. Quando eu falei, vou montar uma agência. Os caras falaram, cara, você não aprendeu, não? Você não, você não tem jeito para ser empresário. Cara, vai arranjar um emprego. Você vai, mais, mais uma aventura... Eu falei, cara, mas agora que eu aprendi um pouquinho, eu vou abandonar o que eu aprendi? Porque agora eu já entendi algumas coisas. Eu vou fazer de novo, porque aí eu aprendo mais, aí eu consigo. Ninguém manda aí dentro. Só você manda. Esse território aí é teu. Você pode imaginar o que você quiser, só que você tem que pagar o preço. Cada um terá a vista da montanha que subir. Visão de dentro e visão de fora. Hoje o teu escritório pode ter uma pessoa. Pode, ter uma, pode ser um eu escritório Só você está lá dentro Não interessa Não tem nenhuma importância isso Não é de onde você veio Nem onde você está É para onde você está indo E você está indo para onde você imagina Se você se imagina pequeno lá na frente Você vai continuar pequeno Porque é para lá que você está indo Mas se você se imagina grande A única coisa que você tem que descobrir é Como que eu chego lá Qual é o conhecimento que me permite chegar lá eu tenho que ter gente, como é que eu faço gestão? Como que eu contrato? Como que eu treino? Qual é o processo? Como é que eu ganho dinheiro para gerir esse povo todo aqui? Como que eu faço essa empresa crescer? Aí sim, você começa a colocar o tijolo em cima do outro. Mas lembra que a vida é longa. Então, não é a respeito de eu tenho que fazer isso no ano que vem. Imagina, no ano que vem você vai estar terminando de aprender a primeira parte. Aí você começa a botar a primeira parte de pé, que vai demorar dois anos. Para cada uma hora de estudo, é um mês de execução, no mínimo. Só que daqui a 10 anos, me dá 10 anos, cara. Me dá 10 anos. Eu fico melhor em qualquer coisa. Qualquer coisa que eu me propunha fazer. Só que eu vou pagar o preço. Não vai ter fim de semana, não vai... Cara, eu vou pagar o preço. Eu vou estudar e vou estar forte. De... Me dá 10 anos. Me dá 10 anos. E 10 anos não é nada. Essa história que eu contei para vocês faz, quando eu quebrei, faz 21 anos. Eu sou um dos maiores players do mercado. A gente está internacionalizando. Daqui a 10 anos, eu vou ser um dos maiores do mundo. Mas me dá só 10 anos. Com direção, com estratégia, você chega onde você quiser. Você ia fazer uma pergunta? Pode fazer. Você não ia fazer uma pergunta? Eu ia perguntar assim, a questão do nosso advogado. Desculpa, fala advogado. O que que acontece? Ah, nem no meu caso, por exemplo, acredito no caso dos colegas, tá? O escritório é meu, certo? E os clientes chegam no escritório. Eu quero falar com o Bira. Quero falar com o Bira. E nos dias do meu atendimento, eu atendo 80% do mês. Ou seja, os demais dias Tem advogado no escritório. E eles não querem. Ele quer o Bira. O que eu o que eu faço para mudar? O que eu estou fazendo hoje, por exemplo? Eu estou treinando. Mas Não é só isso. Não vai funcionar. Tem duas etapas aí. Primeiro é o público que já te conhece, e o público que não te conhece. O que não te conhece vai ser atendido por um outro advogado. E daí você tem que fazer tração de quem não te conhece. Quem te conhece, às vezes uma cidade pequena, todo mundo te conhece. Daí eles vão querer ser atendidos por você. Pode falar. Mas aí é que está o um problema. Só que muitas vezes essas pessoas que não me conhecem chegam com indicação. Aí ah, eu quero falar com Bira. Aí o Bira tem que se virar nos 30. Então vamos lá, Bira. Já resolvendo essa questão. Pensa o seguinte, o Ivo Pitangui, falecido Ivo Pitangui, não, não era ele que atendia todo mundo. O advogado que eu conversei não era ele que atendia todo mundo. Já tem muita gente que já resolveu essa questão. Tem um processo. Eu vou te dar algumas dicas aqui, mas o processo é mais longo. O primeiro é empoderamento dos outros advogados. Primeira coisa. Só que de todos, não de um. Porque se você der muito poder para um, ele sai e monta o escritório dele. Quando você dá muito poder para vários, o poder se dilui, você continua sendo a chave. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aumento de ticket médio. A tua hora fica três vezes mais cara do que a hora dos outros. Terceiro, parte do processo, você entra. Só que o restante, os outros advogados é que cuidam. Então, por exemplo, eu fui num, num, num consultório de um amigo meu, e ele médico, já era um médico super renomado. Eu fui lá, ele me chamou e tal, mas ele me atendeu, porque eu era amigo dele, eu sou amigo dele. Só que depois, ó, Conrado, agora você vai passar pelo fulano. O fulano é incrível, ele é muito melhor do que eu nessa área dele. Daí eu fui pro fulano com o fulano empoderadíssimo. O fulano me atendeu, aí depois eu fui pro Beltrano, aí ele foi lá na sala. E aí, Conrado, tudo bem? tá sendo bem cuidado, aí, cara, esse cara aqui, ele ele é, ele ele, cara, esse cara, eu não vou falar, na frente que ele fica envergonhado, mas ele é e pá pá pá pá, eu falei, nossa, cara, esse cara é realmente, ele é incrível. É, ele é incrível. Conrado, então, depois você passa a minha sala que eu quero falar contigo, tá? ele foi embora. Ele fez isso com todos os pacientes que estavam lá na clínica dele naquele momento. Então, existe um processo para você passar o bastão. Isso aí chama passagem de bastão. Desde a empresa familiar que o pai passa o bastão para o filho, isso vem acontecendo. Já resolveram esse, esse problema. Já resolveram. Tem processo para isso. Tá bom? Ok? Beleza? Bira? Não, que? Okay. Essa questão eu faço, tá? Essa questão eu faço atendimento rápido e já demanda, já passo. Depois eu vou lá e dou um tapinha nas costas. Tudo bem? Beleza? O problema todo, Conrada. Nos demais dias, eu tenho estrutura, eu não tô eu tenho cinco escritórios. Eu não estou todos os dias no mesmo escritório. E os outros dias aí, tá. declina. Ó, eu não consigo te ajudar aqui de pé numa conversa de dois minutos e meio, porque você tem uma questão de gestão. Então, aí é uma outra conversa muito mais profunda. Mas esse processo já foi resolvido por muita empresa. Fica tranquilo. Tá bom, então. Obrigado. Já existe resposta para isso já, tá bom? Peraí, tem, tem ali, depois tem ele também, depois você, tá? Tá. Pessoal, só vou res responder algumas perguntas para finalizar, tá? porque eu acho que eu já passei do horário, nem sei mais. O horário é teu. Pode falar, pode falar. É, primeiro, agradecer pela transmissão do conhecimento. Muito obrigado. É, a pergunta é a seguinte, você falou de números. Quanto que é importante dominar números? Eu não sei aqui a maioria, mas a maioria dos escritórios de advocacia são pessoas físicas, não são empresas. E, pelo que eu percebi... Na verdade, são empresas totalmente baseadas Sim. numa pessoa física. Sim. Né? Acho que não tem essa consciência, porque isso Sim. a gente não aprendeu em universidade, Sim. enfim. Ninguém, nem eu, nem ninguém. É isso aí. E aí essa transformação ou essa consciência para agora transformar isso, né? Você diria que o passo fundamental é o quê? Se torna uma pessoa jurídica e aí organiza metas, organiza, enfim, se organiza como uma empresa. Porque aí eu vou detendo os números para ir controlando, para daí, então, ir dando os passos Legal. por onde você... Então, você então vamos você lá. Você. Empresas grandes, ela não, é, ela não tem números porque ela é grande. Ela é grande porque ela tem números. Esse é o primeiro ponto. Tá? Em escolas em maiores, em empresas maiores. Segundo ponto é, não tem a ver com ser uma pessoa física ou não, por ter um CNPJ ou não, mas tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a percepção do negócio. Enquanto eu já... Gente, eu fui professor de química. uma dada hora, eu fui professor de química. Eu abri o cursinho, fui professor de química. Quando eu voltei, naqueles cinco anos meus ali de, de busca, durante três anos, eu fui professor de química, que é o que me mantinha. E eu era um professor. No cursinho, eu era muito mais professor do que dono de empresa. Foi por isso que ele quebrou, porque a minha visão era de técnico. Tem um livro muito bom que eu vou indicar para todo mundo que se identificou com, com essa questão. O seu nome é? Do Cristiano, do Cristiano que, foi esse, que é o livro é o seguinte. O Mito do Empreendedor. Esquece que você é um advogado. Você é um empresário da indústria advocatícia. Por um acaso, você também é um advogado. Por um acaso, você tem um escritório. Por um acaso, só tem você no escritório. Mas a questão é, você é um empresário, você tem um negócio, para você crescer não é a respeito de se você é pessoa física ou não, se você tem números ou não, é a mentalidade, você se vê como uma pessoa que é advogado ou você se vê como um dono de uma empresa em que você por enquanto é a única pessoa que está nessa empresa e não tem nenhum problema. Quando você muda a mentalidade, você muda as suas decisões, porque você muda o que tem dentro da sua cabeça que torna a decisão possível. Mudar a mentalidade você consegue a partir de conhecimento. Conhecimento em uma direção. Qual é o grande problema de técnicos que montam empresas, sejam médicos, arquitetos, advogados, etc? Que o técnico que monta uma empresa, ele continua se considerando um técnico, não um dono de uma empresa. Que ele pode ser até o único técnico, mas é uma empresa. E dali ela vai expandir. Então, a mentalidade de dono de negócio ela é muito maior do que o negócio, porque se não houver a mentalidade, não há crescimento do negócio. Então, a primeira coisa é, eu não sou a empresa, a empresa é maior do que eu. Eu sou a pessoa que está começando a empresa. Agora, qual é o tipo de conhecimento que eu tenho que ter para que eu consiga ter uma mentalidade de expansão do negócio além de mim? Conhecimento de gestão, Leitura de biografia de grandes empresários, inclusive grandes advogados. Porque quando você for adquirindo... Esse... Gente, vocês são máquinas de estudar. Máquina de estudar. Do mesmo jeito que lá na engenharia eu virei uma máquina de calcular, vocês são máquinas de estudar. A quantidade de coisas que vocês leem, a questão é que vocês acabam aprofundando em um único lado, que é o lado técnico. O lado técnico eu tenho certeza que já está ótimo, já está maravilhoso. A questão é, abre... Um, meia hora por dia para você ler um livro da tá? biografia de um empresário, para você ler sobre gestão, mesmo que aquilo pareça grego para você, nos primeiros seis meses, mas uma dada hora, as peças do quebra-cabeças vão começar a se encaixar e vão começar a formar uma imagem. E aí você vai estar tá mudando a sua mentalidade. A mentalidade de dono de negócio e não de técnico que presta serviço em um negócio. Né? Porque, se você é técnico, você, na verdade, tem o que eu chamo de autoemprego. Você não tem uma empresa que vai trabalhar por você. É você que é a empresa. E aí você sendo a empresa, você tem um emprego. Você não tem uma empresa que ela roda por você. Você é que é a empresa. E aí você não vai ter vida. Porque quanto mais ela crescer, quanto mais competente... E aí tem uma armadilha muito interessante. Quanto mais você estuda do lado técnico, mais competente você fica. Quanto mais competente você fica, mais problemas você resolve. Quanto mais problemas você resolve, mais clientes você tem. Quanto mais cliente você tem, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos vida você tem. Então, quanto mais você estuda a técnica, menos vida você tem, porque mais você vai trabalhar e mais você vai estudar. Esse ciclo, ele termina numa doença. Ele termina num divórcio. Eu conheço esse ciclo. Eu já entrei nele. Ainda bem que eu acordei depois do meu terceiro relacionamento que tinha acabado. Falei, falei, cara... E tem alguma coisa errada comigo, cara. Não é com elas, né? É comigo, porque o negócio está se repetindo. O padrão está se repetindo. Até que, uma dada hora, eu olhei e falei, cara, espera aí, eu acho que eu, eu não estou sendo ecológico, né? Eu estou botando muita força em uma coisa, sendo que todas as outras eu estou abandonando. E eu, de fato, estudava muita coisa técnica e etc. Só muda o nome da atividade, né? Profissional de vendas, marketing, advogado, arquiteto, médico, é a mesma coisa. A história é sempre a mesma, e aí eu entendi isso. Não, tudo bem, eu já tinha uma parte da história, aí depois eu ganhei a outra parte da história, que foi o conhecimento pela dor, que é, eu tenho que me especializar em ter uma empresa que eu não seja a empresa. Para quem me conhece há mais tempo aqui, sabe que o movimento que a gente está fazendo ao longo dos últimos dois anos, três, um pouco antes da pandemia, é do Conrado não ser mais o nome da empresa. O Conrado é mais uma pessoa da empresa que uma dada hora vai sair da equação. Mas a empresa hoje roda sem mim. Ela roda. Acabou. E eu participo cada vez menos da empresa. Eu sou o cara que chega e dou tapinha nas costas. Acabou. Todo o restante, a empresa roda e fatura e está tudo lindo. Empoderando as pessoas que estão lá dentro. Ó. Mas isso é uma mentalidade. tá Não tem a ver com o CNPJ, tem a ver com a maneira como você percebe o negócio e o que você estuda além do conhecimento técnico. Tudo bem, Cristiano? Legal? Bacana? Tá? Tem uma pergunta ali. Acho que tinha uma pergunta ali. Já respondeu? tá bom. Tá bom. Não, eu tenho. Eu tenho um livro, mas nem compra, nem compra. É antigo. Não, é antigo. É de 2011. Tá, tá muito antigo. Não, não compra. É muito antigo. Vê os materiais atuais que são melhores. Pode falar. Conrado, eu trabalhei boa parte da minha vida com processos e pessoas, mas no setor público. Tá bom. Em março eu inicio um escritório, meu escritório é digital, e com uma nova mentalidade. Saindo um pouco da técnica, porque isso eu sempre fui, tive que gerir dessa maneira, com a mentalidade agora de empreendedora. É, eu gostaria de saber, então, já comecei em março, é, o meu objetivo seria, principal, já que eu sei que eu tenho que investir muito em marketing mesmo, isso eu já noto, a formação de caixa. Seria o primeiro, um primeiro passo é, é, para eu, eu poder mas... seguir? Não, faz de novo a pergunta, não entendi direito. É, com, isso aí eu sentia muito, né? é, é, em prefeitura tal, que foi até que eu anotei, que o que vai me vai ser o caixa e não o, a receita que vai entrando, isso. que vai não é determinar. o que você vende, é o que entra no banco, é o que, né? entra. É o que entra na conta. Isso e aí. nisso eu tenho que estar tá formando um caixa, certo? Sim, você tem que ter caixa. Porque eu vou ter as minhas despesas, sim, vou ter isso sim. aí. Então, pra, no caso, estou perguntando para mim, mas pode servir para muitos. Eu que estou iniciando, então eu teria que ter como uma das metas, ou a, ou a meta principal, a formação, em primeiro lugar, a formação isso, tem Estruturar ter caixa. o caixa da minha empresa. É isso aí, tem que entrar dinheiro. Mas para entrar dinheiro, tem um monte de coisa que tem que ser feita antes. Então, vamos começar dos passos antes. Primeira coisa é: qual é a melhor maneira de você entrar no mercado? Vamos, vamos entender uma coisa aqui, que é o seguinte. O mercado, ele é... Você está na frente dela, eu acho, tá? Está mesmo. Vem mais para cá, vem mais para cá. Vem, vem, vem. Isso, legal. Então, imagina o seguinte, o mercado é o seguinte. Aqui dentro é o mercado. Tem várias pessoas aqui dentro, tá? Que são as pessoas que podem comprar de você. E ele tem diversas portas para você entrar. Então, aqui são portas, né? São portas que você pode entrar no mercado, tá? E você tá do lado de fora, você tá aqui. Algumas portas tem muita gente disputando para entrar por ela. Muita gente. Algumas portas têm pouca gente, umas portas tem um pouquinho mais, algumas portas não tem ninguém. Então, a primeira coisa a você escolher é por qual porta que você vai entrar no mercado. Ou seja, qual o produto, qual o serviço, o que que você vai oferecer? Se você tenta entrar por todas as portas, você não consegue porque você vira generalista e daí você vai concorrer com muita gente que também é generalista. Por isso que o nicho é tão importante. Daí você fala, ó, eu vou entrar por essa porta aqui, que não tem ninguém aqui, ou se bobear, tem pouquíssimas pessoas. Que é a porta de eu vou é, trabalhar com pensionistas. Ou então eu vou trabalhar com é, pessoas que têm alguma deficiência para comprar o carro com desconto. Sim, com, meu nicho é direito de família. Direito de família, legal. Só que dentro da família também tem um monte de coisas. Sim, divórcio. Ok. Então, você escolheu uma porta e agora você vai trabalhar como que eu entro no mercado por essa porta aqui, com os primeiros clientes. Então, você vai é. produzir conteúdo sobre isso. Eu tô, É É isso aí. É exatamente isso que eu estou vivendo, Você assim. vai falar só sobre isso, você vai se apoderar de uma palavra-chave, por exemplo, divórcio... Você vai se apoderar de um público, por exemplo, as mulheres que estão em processo de divórcio, mas que estão fragilizadas. Ou então as mulheres que estão em processo de divórcio, mas que o marido não quer dar o divórcio. Olha lá, alguma coisa, você vai pegar um... E você vai falar sobre aquilo. Para você pegar os primeiros clientes. Depois que você pegar os primeiros 10, 20, 30 clientes, você entrou no mercado. Você pegou os clientes, você entrou no mercado. Você pode entrar por qualquer porta, mas você tem que escolher uma para entrar. Uma vez que você entrou no mercado, agora você tem clientes. E se você tem clientes, você tem indicações. Sim. Então, primeiro, você entra no mercado. Para depois, você ganhar mercado. Você não pode ganhar mercado sem entrar nele. Então, primeiro, você entra. Você tem que escolher uma porta e entrar, até os primeiros 10, 20, 30 clientes. Só que ali, tem o parente, tem a tia, tem um outro problema que ele tem que você pode resolver também. E aí você começa a ganhar mercado, mas você já está dentro dele. Entre, e daí, nesse trajeto, onde eu entro e ganho, eu vou ter que, aí pensando de maneira empresarial, digamos assim, organizar meu caixa, montar, ir montando o meu caixa. Pensa o que caixa que vai... é dinheiro, ponto. Isso, o dinheiro... Caixa é dinheiro. Você tem que botar dinheiro, dinheiro no caixa. É, o dinheiro, não, dizer, não achar que tudo aquilo que eu estou ganhando é receita, é lucro, sair Sim, exatamente. Ou no Instagram, daí o carro, eu, eu, eu comprei alguma coisa assim, no sentido. Isso. Você tem que contratar uma ferramenta de gestão de caixa, tipo conta azul, mas aí tem um, tem um, tem um caminho aí. A questão é, você tem que primeiro descobrir por qual porta que eu vou entrar para conseguir os primeiros clientes. Se você for muito genérico, vai ser muito difícil você entrar por alguma porta, porque tem um monte de gente sendo genérico. Então você tem que ir para onde tem menos concorrência. O Walt Disney falava, eu gosto do Impossível porque lá a concorrência é menor. Quer dizer, onde que está o lugar de menor concorrência, mas que tem um determinado tamanho de público ali, que você consegue encontrar esse público e se comunicar com ele? Aí você faz a venda acontecer. Fez a venda, ganhou os primeiros clientes, aí você entrou no mercado. Aí eu entrei no mercado falando de como colocar o seu site na primeira página do Google. Uma coisa hiper, ultra, mega específica em 2005. O Google nem estava no Brasil ainda. Super específico, mas eu ganhei os primeiros clientes ali. Só que depois disso, eu comecei a fazer anúncio, aí depois veio mídia social, aí depois veio vendas. E aí foi, né? Então eu, eu ganhei mercado depois que eu já estava dentro dele. Tudo bem? Maravilha? Muito okay? obrigada. Muito, Legal. Muito, muito Pessoal, acho que o meu tempo aqui já estourou, já não estava controlando não. Tá? É, Para a gente finalizar aqui, Primeira coisa, eu acho que se eu, se eu pudesse dar uma dica para vocês aqui sobre oh, negócios oh, oh. é você não se considerar um técnico, você também é um técnico, mas não só, você entender que você tem uma empresa, você tem um negócio. E aí você, o seu objetivo é fazer essa empresa crescer para ocupar espaços, como a gente falou aqui no início. Agora, uma vez que você tem uma empresa, você tem que entender o que, que um dono de empresa não um advogado, um dono de empresa faz. Você tem que cuidar do caixa, como ela falou, você tem que cuidar de vendas, tem que cuidar de marca, tem um monte de coisa para acontecer que você tem que cuidar. E daí não vai ser o, a, o vocabulário técnico da advocacia que vai te trazer esse conhecimento para escalar o seu escritório. O vocabulário técnico vai ensinar você a entregar melhor o serviço. Só que você tem que ter gente para entregar o serviço, você tem que ter gente, quer dizer, cliente. Você tem que ter equipe para te ajudar a entregar o serviço e fazer com que você tenha a vida, com que você não cresça e, e se consuma em si mesmo pelo trabalho. Então, aí você começa a ter uma organização. o, tra... o, o, o nome de empresa também é organização. Né? Você pode chamar de corporação, organização. Por que, que é organização? Porque é uma coisa organizada. Quanto mais organizado, não é o mais forte... Que, vem, que, que sobrevive, a Lei de Darwin é o mais forte, é o mais, adaptavo, mais adaptado. Mas eu diria ainda mais, é o mais organizado que sobrevive. As formigas sobrevivem porque elas são organizadas, são mais organizadas que outras espécies que já foram embora, que já sumiram na história da humanidade. E nós somos uma espécie organizada. Nós criamos organiza, a gente organiza o espaço. Olha isso aqui, isso aqui é organização. Então, as espécies que sobrevivem no meio ambiente são espécies mais organizadas. E a espécie mais organizada, ela é mais adaptada. Uma empresa que sobrevive é uma empresa organizada. Você tem que ter organização, números, processos, departamentos, pessoas nas suas posições, o perfil certo. E isso é o um conhecimento de uma vida, tá? Não é assim, ano que vem eu vou aprender, a... não, você não vai. Ano que vem você vai aprender uma parte, no outro ano, é outra parte, no outro ano, é outra parte. Eu estou aprendendo até hoje e eu sei que não acaba. E aí, você vai aprendendo e vai implementando, e vai melhorando, e vai melhorando. Mas, então a primeira coisa é, você não é um técnico, você é um dono de uma empresa. Da indústria advocacia... advocatícia. Segunda coisa é, você tem que olhar para a cara feia da sua incompetência. E você tem que olhar para a cara feia dela com muita tranquilidade. Não é assim, nossa, eu errei, eu não dou para isso mesmo. Não, é lógico, que ninguém dá para nada. Você nasce banguela, com fome, chorando e sem dente. Sem dente, já falei, né? Banguela. Você careca. careca, é careca, é. A piada era essa, careca. Então, quer dizer? Você nasce para nada. Você é um papel em branco. Você não tem dom para coisa alguma. Você tem dom para chorar, para pedir comida, para fazer as suas necessidades. Você não nasce com nenhum dom. Zero. Mas à medida que você vai aprendendo algumas coisas você começa a desenvolver algumas habilidades que te colocam em áreas da vida que você domina mais. Você está estudando essa área, só que tem outras que você não estudou ainda. Muitas das coisas que eu falei aqui é aramaico, é grego, e está tudo bem, e está tudo bem. Vocês me falam de alguns termos que vocês conhecem, para mim não vai ser tão grego, porque meus pais são advogados, mas tem muita coisa que vai ser grego. Então, você não sabe até você aprender. Simples assim. Agora a questão, aprender custa? Custa, mas você já aprende pra caramba, você estuda todo dia. A questão é, o que você está estudando? Se você está estudando só uma área, é como se você estivesse desenvolvendo numa academia só um braço. Você está ali malhando o braço esquerdo o dia inteiro. Daqui a cinco anos, dez anos, você vai ficar deformado. para você ter uma empresa que funciona, não dá para malhar só o braço esquerdo. Você tem que cuidar da parte técnica, mas tem que cuidar da parte do negócio também. E tem que cuidar da parte financeira também. E tem que cuidar da parte de gestão de pessoas também. São vários músculos que têm que ser trabalhados. Então você tem que distribuir o seu tempo para você estudar cada uma dessas coisas, menos que um pouquinho por dia. E talvez algumas você estude mais agora, algumas um pouco menos, porque você tem uma necessidade específica, ou então você quer alcançar uma meta específica do número que você viu. E daí você vai errando e aprendendo. Você só descobre que você errou através do número. Se você não tem número, você tem uma opinião. Ou seja, você tem uma opinião que você acertou ou que você errou. O número é que fala, você é incompetente. E está tudo bem ser incompetente. Por quê? Você está aprendendo. Não tem nenhum problema ser incompetente. Incompetente significa antes da competência. Você não tá... tem a competência ainda. Só que você estuda aquilo que você viu que você é incompetente. E aí você melhora. E por aí vai. É um processo. Curta a jornada. Porque senão, você vai... Começar a sofrer de ansiedade De querer que o futuro chegue rápido O futuro chega na hora que ele tem que chegar Você não ganha do tempo É impossível ganhar do tempo O tempo é soberano Se você quer acelerar o tempo, você vai sofrer Porque você nunca ganha dele Então, faça o tempo trabalhar a seu favor E não contra você E aí sim, você vai de fato chegar onde você quer No tempo que você deveria chegar de qualquer maneira É o famoso, é o que é Então, é, esse é o, essa é a dica vocês, eu também fui um cara muito técnico e hoje obviamente eu sou um empresário, mas eu penso como empresário, mas eu tenho a parte técnica e está tudo bem, mas eu desenvolvi outros músculos. Ok? Maravilha? Meus amigos, é isso, obrigado, espero ter gerado valor na vida de vocês. Obrigado. Uh! Obrigado, obrigado. Vamos